Galera, as inscrições do campeonato de corrida estão quase acabando Mas ainda dá tá tempo de vocês ainda se inscreverem É só usar o link que está aqui embaixo na descrição Ou no, no, no título do vídeo, tá?